Boa noite a todas e todos, eu sou Guida Calixto, sou servidora pública municipal em Campinas, sou militante sindical, militante do PT, e eu estou aqui para apresentar mais uma vez os nossos canais, o nosso programa Guida Entrevista, que acontece toda terça-feira nesse mesmo horário. Hoje nós temos a honra de receber a queridíssima Jordana Barbosa, né? que vai falar para a gente um tema bastante interessante, bastante especial, que é sobre a, a Covid-19 na África. Nós estamos é, num momento de pandemia mundial, porém, as informações de como a África tem enfrentado essa pandemia são muito escassas ainda para nós aqui. Então, nós convidamos é, a Jordana para que ela pudesse falar um pouco né, do que ela viu né, no, no período que ela tem passado lá pela África. Mas antes de eu é, passar a palavra para a Jordana, eu quero passar aqueles recadinhos iniciais que eu sempre passo. Primeiro é que essa live está sendo transmitida por uma fanpage, né, que é uma página do Facebook, Guida Calisto 20. né? Mas ela também está sendo transmitida por um blog, que chama blog da Guida Tudo Junto, blog da então, se você quiser acompanhar pela, pela fanpage do, do CCV, você fica à vontade. Se não, você também pode acompanhar pela página do blog. Tá? E também compartilhar para alguém. né? Se alguém é inscrito no, no Facebook, pode acompanhar pelo, pela fanpage. Se não, pode acompanhar também pelo blog. É, o, o segundo recadinho. Peço que a, assim que vocês forem entrando na, na transmissão... É, por favor, dê um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, como é que tá? tá? Bom, e também vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer questões, comentários, que assim que a gente tiver um tempinho aí da primeira fala da, da Jordana, a gente vai estar tá aqui é, divulgando os comentários, os, os recadinhos, tá? É isso, bom... Vamos então passar para a nossa, nossa convidada, a Jordana, eh, que vai falar um pouco né, sobre as informações de como a África tem enfrentado a, a pandemia eh, e quais também têm sido as medidas né, do, do governo da África, tanto do ponto de vista sanitário, né, dos, dos, dos governos né, africanos, né, dos países. E como têm sido essas medidas, tanto as medidas sanitárias como as medidas econômicas para o enfrentamento dessa pandemia. Boa noite, Jordana. Sinta-se à vontade para falar. Enfim, o tempo é seu. Obrigada. Bom, boa noite. É, agradeço o convite de estar aqui, podendo trocar e compartilhar informações com vocês. É, bom, para começar, eu passei 71 dias em Moçambique, é, em Maputo e Nampula. Os meus últimos 17 dias foram em Nampula, que é norte, a capital do estado de Nampula. Então, é extremo norte de Moçambique, Maputo é extremo sul, que é a capital do país. Eu acho importante dizer, é, localizar esses lugares, porque as pessoas não conhecem nada sobre o continente africano. E elas escolheram não, não conhecer, né? A conversa começa aí. Moçambique fala português, como nós, mas também fala mais de 25 línguas. É, que são extremamente faladas realmente na rua, no comércio, por todo mundo. Enfim. É, quando eu cheguei em Moçambique, as, as, as notícias do Covid ainda estavam chegando no Brasil. Então, a gente tinha uma ideia de uma pandemia na China, uma pandemia, não uma pandemia ainda, mas algumas contaminações na Europa e o um medo do, de que chegasse no Brasil. Quando eu cheguei em Moçambique, não se falava no assunto, não se tocava no assunto. É, eu passei um mês vivendo como se não existisse o Covid no mundo. Até que em fevereiro se começa... É, o primeiro caso, no continente, que foi no Egito, um turista chegou em Cairo, e ele estava contaminado, e ele já foi direto para a unidade de tratamento intensivo. Então, ele já chegou em estado grave, né? E depois, quando chegou o, os casos, né, realmente, que começaram a preocupar os países africanos, é, o primeiro país, que é o Egito, que teve... É, contaminação por Covid, em um mês, ele tinha 200 pessoas, mais ou menos, contaminadas. O segundo lugar que tinha mais contaminação era a África do Sul. E por que, que esses lugares tinham, eram o maior número de contaminação? Porque eram os lugares que recebem o maior número de turistas do continente africano inteiro. A gente não precisa dizer por que Egito é tão visitado, né? Enfim, tem um, um legado, uma civilização milenar, tem, enfim... É, África do Sul, porque os brancos decidiram nomear ela como a Europa da África. E aí, para mim, isso é um grande problema, né? Porque a África do Sul não é a Europa da África, a África do Sul é a África, enfim, é um país na África. É, mas como esses países foram enfrentando? Eles foram enfrentando lentamente é, a pandemia. Então, Moçambique, a primeira coisa que fez, foi diminuir o número de pessoas nas reuniões, então, se o governo... É importante dizer também que o Estado moçambicano, ele tem um número de estatais, o governo tem um controle muito forte sobre a economia, sobre, enfim, sobre tudo. Ainda, é, o Estado é muito forte, o que faz com que as coisas funcionem, outras pessoas... É, as pessoas se engajam, né? Então, assim, as instituições fecham porque é o Estado que é dono das instituições, não é o banco que tem um, é, um dono espanhol, por exemplo, que ele que comanda aí é aquele Estado. Não, se o Estado está em problema, como enfrentando a pandemia, o Estado determina que aquele banco vai fechar e o banco fecha. Enfim, eu acho que isso é uma coisa, politicamente... É importante a gente pensar, porque isso é, comanda a dinâmica das, da, da vida das pessoas, realmente, né? Bom, começou de um jeito lento, é, o controle da pandemia em Moçambique, que foi primeiro que as reuniões tinham, elas é, poderiam ter 100 pessoas, agora elas foram reduzidas para 50. Mas, e as instituições de ensino todas do ensino básico ao superior, elas foram fechadas no primeiro momento, já. Então. Sete dias depois, o presidente Felipe Niuspi, é, Felipe Newt, ele fez um decreto, é, além de fechar as escolas, ele determinou o funcionamento de, o horário de funcionamento de comércio, de banco, é, o revezamento de funcionário nos no órgãos públicos, então, se um departamento funcionava com 10 pessoas, agora ele funciona com duas, e ele vai revezando essas pessoas. né? É, é, enfim, a proibição da circulação de turistas, principalmente europeus, dentro do país, e que qualquer pessoa que chegasse de viagem tinha que fazer uma quarentena obrigatória de 15 dias. É, e, e menos de uma semana depois, foi... Fechando, em menos de uma semana, fechou igrejas, bares, doates, é, estádios de futebol, campos de futebol, enfim, as áreas de entretenimento. É, quando eu saí de lá, é, eu não lembro exatamente o dia que eu saí, mas quando eu saí de lá, ainda havia apenas 29 pessoas infectadas. Com quando eu chego no Brasil, a gente tem uma subnotificação, a gente tem um estado de calamidade, de pandemia e uma política clara de genocídio da população brasileira. E eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente sabe que quem mais vai morrer com o Covid é a população preta e pobre, porque ela que não, tem, não teve acesso, não é agora que ela vai ter acesso por conta de uma pandemia, né, até à saúde. É, mas é importante a gente pensar por que, que esses vários, presentes. Lesoto, que é África do Sul, que é vizinha de Moçambique, ela pega todo o sul ali do continente africano, ela tem dois países dentro dela, né? Um é Lesotho e o outro é Suazilândia. Lesoto, que tá um pouco, é, não está perto de Moçambique, ele está um pouco para o outro lado, ele não tem nenhum caso de coronavírus, nenhum caso. E aí a gente pensa como é que isso acontece, né? Por exemplo, África do Sul, com 15 dias que havia... Os, o, primeiro, o primeiro caso de, de uma pessoa morta pelo Covid, ela decretou lockdown. O que é, que é lockdown? É o fechamento total das fronteiras, fechamento do comércio, o fechamento de aeroportos, rodoviárias. Ou seja, é impossível que você circule é, pelo país, ou até mesmo pela cidade. Você vai fazer isso se você for, enfim, uma pessoa que não tem amor à vida, que você quer morrer. É, e aí, quando isso acontece, por exemplo, é, o que, é que eu fui fazer em Moçambique, né? Eu vou, vocês me desculpem que eu vou fazendo uma digressão, indo e vindo nos vários assuntos, assim, mas acho que, enfim, é como minha cabeça funciona. É, o que, que eu fui fazer em Moçambique? Eu fui fazer doutorado sanduíche, eu faço doutorado na Unicamp, eu estudo no Departamento de Antropologia Social. O que, que eu estudo? Eu estudo tradição oral africana no movimento negro como forma de reconstrução do nosso povo. E aí, quando eu estou no continente africano, eu estou procurando né, essas... É... Esses fragmentos que a gente encontra aqui da tradição oral, só que lá não é fragmento, lá é realidade, é regra, é filosofia de vida, enfim. Funciona de uma outra forma, né? Não, é... E aí, como eu estou inserida num contexto da universidade, eu tive contato é, com alguns turi turistas e estudantes estrangeiros, como um alemão, por exemplo. É... Ela vai fazer uma pesquisa de campo sobre educação, política da, educacional. E aí, quando o loque... quais, quais são os caminhos para entrar em Moçambique, África do Sul, Angola e Etiópia? Então, existem as, todas as empresas aéreas, elas param ou em Luanda, ou em Lisboa, ou em Mapisaбеba. Porque não existe um voo direto Maputo-São Paulo, por exemplo. Então a gente precisa fazer essas conexões para conseguir chegar em Moçambique. E aí, quando é, a África do Sul diz que vai fazer lockdown em dois dias, essa amiga alemã que eu conheci na universidade, ela entra em total desespero, porque se ela não voltar para casa, ela tem certeza que vai morrer em Moçambique. Porque em Moçambique, quando a doença chegar... Não há, como, não há como se escapar, porque é naquele lugar. As pessoas dizem que não há estrutura hospitalar, é só a pobreza, e as pessoas não têm capacidade de cuidar. Enfim, é, nesse momento em que ela entra em desespero, na Alemanha tem 40 mil infectados. E aí eu pergunto para vocês, assim, que parâmetro é esse que essa pessoa europeia usa para dizer que Moçambique, que era o país em que a gente morava naquele momento, era condenado, era um lugar que estávamos condenadas à morte, enquanto o país dela tinha 40 mil infectados, e ela tinha certeza que ela ia ser bem cuidada e ela estaria em segurança estando lá. E a... O que, que move isso? né? Racismo. É só isso. É puramente racismo. Então, a África do Sul faz um lockdown. Moçambique ainda não está em lockdown e eu duvido que ele entre em lockdown porque, enfim, os números são muito baixos ainda. Hoje eu li uma notícia é, dizendo que Madagascar, para quem não sabe, Madagascar é uma das maiores ilhas do mundo e faz parte do continente africano e está ali de frente para Moçambique. É, Madagascar conseguiu curar quase 90% das pessoas que, conta, que contraíram Covid. Assim como também em Senegal, conseguiu curar várias pessoas. Então, por quê? que na Itália morre mais de 100 pessoas por dia e Senegal cura mais de 100 pessoas por dia? Qual é o lugar civilizado? Qual é o lugar da tecnologia, qual é o lugar que o capitalismo ou a superestrutura salva? É, eu não, não quero é, fazer uma comparação dizendo que porque a África salva as pessoas, a doença, ela é civilizada. Não, a África é civilizada porque ela é civilizada, porque existem civilizações ali. Só isso. É muito simples entender isso. A África tem civilizações, as civilizações mais antigas do mundo estão em África. Cada país que foi dividido arbitrariamente, aleatoriamente, enfim, cada país tem as suas civilizações, a sua língua, não é só uma língua. Moçambique, por exemplo, tem mais de 25. É, por exemplo, eu não sei, eu... É isso, eu, eu vou ficar contando as histórias, porque eu sei que as pessoas não sabem, como eu também não sei de muita coisa. Mas Gaza, que é o nome de um estado é, é em Moçambique, Gaza era um grande império. E Guguiana é foi o último imperador assassinado pelos portugueses com a invasão dos portugueses. Mas ele foi assassinado não foi só porque... Foi o primeiro contato. Ele foi assassinado porque ele é, resistiu durante anos, durante anos contra os portugueses. Ele continuou estabelecendo e cuidando do seu império apesar da invasão dos portugueses. E aí ele foi assassinado porque ele não queria fazer nenhum acordo. Ele não aceitou a submissão. Então ele foi capturado, assassinado e é é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, várias cidades de Moçambique tinham nomes de portugueses, é, e portugueses que assassinaram esses imperadores, por exemplo, né? que são os grandes pacificadores, conhecidos assim. E depois da independência, da revolução e independência de Moçambique, que foi em 1975, as coisas mudam. Então, Maputo deixa de ser Lourenço Marques e começa a ser Maputo. Então, é, é importante a gente ter uma noção disso também. Mas, bom, é, coisas que preocupam, que eu acho que é importante a gente... É, eu acho que eu tenho uma missão na vida, eu acho que todo preto no Brasil, ou que já foi em África, tem essa missão na vida, que é contar a história. Como ela realmente é. E recontar a nossa história, né? Do povo preto na diáspora. E aí, o que que eu acho importante? O que, que eu acho importante falar isso? Que enquanto a gente. Eu, tô, eu falo dos imperadores, eu não tô romantizando o África. Eu sei. E eu não tô romantizando Moçambique. Porque eu sei, por exemplo, que Moçambique é o décimo país do mundo que tem o maior número de AIDS. Então, assim, é um caso muito preocupante. E quando eu estava lá. Eu ainda estou preocupada com isso, mas é, quando a, a ideia do Covid entra em você, né, assim, é, do que ele pode causar nas pessoas, nas pessoas que fazem parte do grupo de risco, e você pensa que você está num país em que tem um número gigantesco de pessoas que portam é, o vírus do HIV, essas pessoas fazem parte do grupo de risco. E aí você pensa como é que esse país vai lidar com a pandemia que já sofre outras pandemias, né? Porque, por exemplo, a malária e a AIDS são pandemias é, locais e que elas são as principais responsáveis por matar pessoas em Moçambique. Então, o número de anciões em Moçambique é reduzido, assim, é muito pequeno, porque as pessoas não envelhecem, as pessoas morrem. Elas morrem porque elas contraem malária, elas morrem porque elas contraem AIDS. Ah, mas eles contraem malária porque não existe estrutura... Gente, tem malária no país, tem dengue no país que a gente tá, sabe? Vocês acham que as pessoas não morrem de dengue? Como assim? Então, a gente começa tem que começar a balancear né, é, essas comparações que a gente faz. Porque não faz sentido. Não faz nenhum sentido. É, por que, que eu saí de Moçambique? Eu... Quando começou a, a, a, as conversas de pandemia, quando chegou no país, em nenhum momento eu pensei em ir embora. Mas aí entra o racismo. É, a minha universidade começa a me mandar um e-mail por dia me perguntando que dia você volta, que dia você volta, que dia você volta. Eu tinha uma passagem marcada para voltar 9 de agosto. Então eu ficaria seis meses em Moçambique. É, quando eu começo a receber essas mensagens da minha universidade no Brasil, eu começo a ficar preocupada. E aí, é, eu pergunto por que, que eles querem que eu volte, e eles dizem. É, Na África não tem estrutura, se você adoece aí, como é que a gente faz? E aí, eles me dizem que eles não vão poder me ajudar de nenhuma forma, caso alguma, conta, alguma coisa aconteça comigo. Então, se você vem no Brasil, a gente não é responsável, mas por você... Se você fica em Moçambique, nós somos responsáveis por você, mas a gente não pode te ajudar. Então, é aquilo, meio que se vira. É, a Embaixada do Brasil entra em contato comigo e começa a dizer, é melhor você ir embora, porque as fronteiras vão fechar. É melhor você ir embora, porque não há estrutura aqui. É melhor você ir embora. É, e aí, nesse processo, eu começo a conversar com outros amigos que estão também no doutorado sanduíche, em outros países. E aí eu tenho uma amiga que está na Escócia, por exemplo, que é, o, é, enfim, a Europa é o epicentro da da, da contaminação nesse momento. E aí eu pergunto para ela: você recebeu esses e-mails? Ela disse: não. O que eu recebi? Eu mandei um e-mail e perguntei qual era a melhor opção, se eu voltaria para o Brasil ou se eu ficaria na Escócia. E aí a universidade responde para ela: é melhor você ficar, porque aí tem estrutura. Porque o dólar vale mais e porque você está segura na Escócia. Então, <risos> olha as medidas que são usadas para cada pessoa. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a pensar como é que a gente vê a África. Como é que a gente vê a África do Sul, Moçambique. Como é que a gente vê Angola, Senegal, Madagascar. E como é que a gente vê... É, França, Itália, eu não sei se a gente pode considerar é, o epicentro do desenvolvimento do mundo um lugar em que não conseguem salvar as pessoas. O que eu estou querendo dizer é que não dá para a gente ficar medindo é, quem é civilizado ou não por, com essas medidas. Essas, essas medidas são referências erradas. Porque a gente criou uma referência que é colonial, ela é branca, ela é capitalista. Tá, que quase todos os países do mundo são capitalistas. Mas o capitalismo não funciona, gente. Ele, ou seja, não, na verdade ele funciona. Sabe por que ele funciona? Porque tem um monte de pobre por aí e tem um monte de rico. E esses pobres morrem por falta de assistência, por falta de comida e etc. E aí, funciona, né? Porque se o capitalismo enriquece várias pessoas, ele funciona. E ele funciona quando ele mata várias pessoas. Mas enfim, é, o que eu quero dizer é que é muito perigoso a gente usar a chave da comparação europeia para medir o mundo, para medir a África, para medir o Brasil. É, nós temos valores civilizatórios africanos muito arraigados em nós, ainda bem. Só que o que eu acho é que os brancos, os portugueses, principalmente, né, é, eles tentaram, tentam até hoje, arrancar isso da gente, ou matar isso na gente o tempo todo. Então, se a gente não buscar isso, a gente vai continuar fazendo comparações que não fazem sentido algum, e que vão continuar nos matando. Vão continuar nos matando, porque aí, está hoje no do povo preto, que morre, enquanto eu estou falando aqui, morreu duas pessoas, sabe? E não morreu pelo Covid, morreu porque a polícia matou. Porque existe uma política de assassinato do nosso povo. E aí, quando vem uma pandemia, essa política vai se intensificar. Quando o ministro da saúde diz, a gente vai escolher entre um jovem, entre um jovem e um velho, a gente escolhe o jovem, a gente sabe que ele não está falando do jovem da periferia, que é preto porque esse jovem já está destinado a ser morto, porque a política de genocídio já disse que esse jovem não merece viver. Então, a gente tem que começar a pensar. E, por exemplo, em África, não existe nenhum país da África, em nenhum país, um genocídio causado pelo Estado. Então, como é que a gente mede essas coisas, né? Bom, eu acho que eu já falei que 25 minutos, é... Guida, se você quiser começar as perguntas, eu acho que a gente pode fazer isso. Jordana, é o seguinte, a Guida, o link dela caiu, e eu vou aguardar ela retornar aqui, mas enquanto isso a gente vai conversando aqui, tá? É, vou... Chegou uma pergunta aqui, deixa eu achar ela aqui, vou botar ela no ar para você responder. A pergunta da Adriana Neves, ela pergunta... Onde você está? Eu não sei, eu acho que ela perdeu o comecinho da, da transmissão, mas é legal você falar. Ok. Não, Então, nesse momento aqui no Brasil, eu fui, digamos que, forçada a voltar, é, pelas coisas que eu estava dizendo, por essa régua que mede, né? essa régua racista, que mede os lugares que são seguros ou não. Então, a embaixada né, do Brasil está ainda fazendo uma evacuação de Moçambique. Dos 4 mil brasileiros que moram lá, então eu fui incluída nessa lista e fui e voltei. Mas nesse momento, é, eu morei dois meses em Moçambique, eu iria morar seis, ia ficar até agosto, mas quise voltar antes. E nesse momento eu estou no Brasil, em Goiânia, especificamente. Caiu aqui a, a transmissão, né? Sim, caiu, né? <risos> É... bom a... essa pergunta já foi resol... já foi respondida pela Adriana Neves né que fez a pergunta já foi, já foi respondida isso acabei de responder. temos mais perguntas ah, a Milene Nominato boa noite Milena tudo bem mesma universidade é isso é porque eu estava falando né da minha amiga que estava é, no doutorado de São Luís na Escócia né que ela, sim, é da mesma uhum. universidade, do mesmo departamento em que eu estou. Nós estamos, nós temos, estamos na mesma universidade e no mesmo departamento. Então, sim. assim, é, é, é importante ressaltar isso para ver qual é essa régua que mede né? as coisas. Sim. sim. A Nanda Benedito mandou uma pergunta também. Obrigada, Nanda. Vamos ver se eu consigo ler aqui, porque... O meu telefone está um pouco deitado, deixa eu subir. Ah, tá bom, vamos lá. Você acha que o fato do continente africano ter vivenciado outras pandemias possibilita que seus gestores tenham uma outra forma de lidar com esse momento? Pois a mídia pouco fala do que se passa nesse momento no continente africano e nem suas contribuições para o enfrentamento do coronavírus. Então, é, Jordana, você no seu relato, né, antes de eu cair, que eu acho que eu peguei boa parte dele, antes de eu cair na transmissão, tá, gente? Eu não caí aqui não. É, é você foi, você sim, você falou muito bem, assim, o que ficou bastante marcado para mim foi quando você falou o seguinte. Você faz um paralelo assim, de, um, de um país que economicamente as pessoas né, acham que não tem condições de enfrentar uma pandemia como essa, porque não é, não é estruturado, como a sua amiga lá que ficou né, morrendo de medo, a, aterrorizada, né? Só que ela estava saindo de um lugar que é, as, as notificações pela doença eram baixas, baixíssimas, né? E, mas também que tinham medidas, você falou que logo no, no começo é, fecharam as, as, as fronteiras, já logo no começo fecharam as escolas, enfim, teve várias ou, outras medidas de isolamento, né, e, e ela e estava indo, indo para um outro país, que ali é o epicentro da, da contaminação, da pandemia, né. Então, quer dizer, acho que um pouco, eu queria que se reforçasse isso para as Pra, porque o que a gente vê, o que você relata da África, não é só na África que a gente está vendo. Assim, a gente está vendo que em vários outros locais, onde não se tem uma, né, uma riqueza como o, o coração do sistema capitalista, que é o próprio Estados Unidos, né, não se tem, mas que está conseguindo enfrentar essa pandemia muito melhor do que os, os países ditos ricos. Né? Sim. É, é, bom, eu acho assim, por que, que a, a gente não sabe nada de... Porque não interessa. É só por isso. Porque a mídia, que é... Hegemona, a mídia hegemônica, que é branca, ela tem um interesse. E nesse interesse, nenhum país africano está dentro dele. O país africano não se encaixa nos interesses da mídia. Então, assim, para que eu vou ficar contando se Lê Soto não há casos, porque eles conseguiram fazer medidas é, de, de prevenção <risos> por que eu vou dizer isso? porque quem sabe onde fica o Lesson? ninguém sabe o que, que é Lesson, né? É, por que, que eu vou ficar dizendo que Madagascar conseguiu curar 100 pessoas um dia? Madagascar é o que, gente? é, sabe? é um, de um filme de desenho, sabe? então, assim, e aí quando a gente pensa como é que, por exemplo Existem várias pandemias, a última pandemia muito séria que aconteceu em África foi o Ebola. É, em muitos eles falam Ebola. o Ebola. o ébola. ébola. É, o ébola. É, e aí, o que é que, E não sabia que, por exemplo, eu um caso de Ebola. E aí, por que que eles... É, eu, eu não acho que eles estão mais preparados para lidar com pandemia, mas não existe pânico. Então, é muito racional. Aqui, na Itália, na França, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, foi o pânico que predominou. Então, se a gente tem um, um país, e a gente tem várias pandemias, pandemia de dengue, de cungunha, dengue hemorrágica. Gente, a gente a, quando a gente fala de África, que está enfrentando várias pandemias, parece que a gente vive no país das maravilhas, que não enfrenta nenhuma doença, né? É... E aí, mas aí o que que acontece? Nós não lidamos com essas doenças como pandemia. É, nós tratamos isso como doença apenas. E aí são casos isolados ou tratados de forma individual, o que é diferente quando a gente pensa como Moçambique trata na área ou Moçambique trata é, a AIDS, por exemplo. Então, e aí por que que eles não entram em desespero total? Porque eles sabem que eles, outras pandemias já passaram por ali, ou ainda estão passando, e que se você entrar em pânico, não vai adiantar nada, sabe? Não vai adiantar nada. Então, assim, a primeira coisa é pensar, e, e, e aí, eu então tenho certeza, porque, assim, quando aparece o primeiro caso, ele já lança medidas de prevenção, então, é uma coisa extremamente racional. É, então, o mundo todo está sofrendo uma pandemia, o primeiro caso entrou aqui, e o primeiro caso foi do prefeito de Macuco, ele estava na Inglaterra, é, se o primeiro caso apareceu, o que, que a gente vai fazer para conter a pandemia? Não é... E é outra coisa, né? não é tratar como gripezinha, não é tratar como ah, só as pessoas velhas podem morrer, é tratar seriamente, porque você tem um histórico que diz que doentes são perigosas. Então, você trata aquela doença com respeito e com o, o devido temor, né? Então, mas aí você não entra em pânico, você pega medidas de prevenção. E aí, eu só queria, para encerrar essa pergunta, queria dizer uma coisa que é muito importante, que faz parte dos princípios africanos, né? Que é essa, esse respeito às coisas que vêm de fora, respeito aos meus velhos, que você escuta, você escuta as outras experiências. E aí é por isso que existe essa racionalidade tão forte para tratar a comunidade. Então, se você tem uma experiência com a malária, você sabe como lidar com a malária. Por é que você vai ignorar o que já foi inventado e testado várias vezes? Você não precisa reinventar inventar nada do zero. Você vai usando os modelos que você criou para controlar as situações perigosas. Legal. Temos mais questões aí? Ah, tá. A Wanda Conte. Oi, Wanda, boa noite, Wanda. A Wanda está sempre aqui conosco também. A Wanda pergunta assim, Jordana, ó, como discutir isso nas universidades? Acho que é melhor colocar mais uma questão aí, né? Porque senão pode ser que fique muito longo. Ah, tá. O Daniel Pires também fala o seguinte, Jordana... Na universidade que você realizou o sanduíche, havia muito debate sobre a centralidade da ciência nessa questão? Observo que os Estados Unidos, Brasil e países ocidentais, europeus, estão relativizando a ciência. Como se deu o debate disso na sociedade moçambicana? E mais uma questão, você tem informações sobre a atitude racista e hedionista dos países imperialistas? e laboratórios farmacêuticos estarem fazendo testes com pessoas do continente africano? É, realmente, o Daniel lembrou muito bem essa questão. É, isso rolou aqui, na, pelo menos na primeira metade de abril, isso foi um assunto, essa última questão aí que ele coloca. Pode responder, Jordana. Então, é... o que é interessante a gente pensar primeiro... Não vou dar comparação aqui o Brasil mostrando o fim em termos de ciência, né? Ciência... É. é que eu acho complicado a gente falar ciência, porque a gente está... No... Quando a gente remete a ciência, a gente está no modelo europeu. Mas... Isso é Sim, a Jordana sempre. Rádio que está Mas assim... É... Marcando é que... posição. É. é, que é sempre. Gente... Quando a gente tem as últimas eleições presidenciais, a gente cria um novo tipo de marginalidade, que é o estudante e o professor universitário. Essas pessoas atingem o estado, de, o nível de delinquência. que a gente vai pensar? Quando a gente entra nesse estado de pandemia, pensando em isolamento social, que comprovadamente é, é de, é, foi... Foi comprovado que é necessário, senão vai todo mundo morrer. Mas ainda a gente tem o quê? Como, como atingimos o nível de marginalidade ou de delinquência, a gente não é escutado mais. O que nós, antropólogos, cientistas sociais, médicos, biólogos, infectologistas, dizemos, não é levado em consideração, porque a pessoa que foi eleita como presidente fez outras pessoas acreditarem que a ciência que é essa ciência europeia etc que foi criada na universidade ela não é importante e aí quando a gente é, tenta fazer um movimento que é por exemplo isso ó, um exemplo para provar que a, que a ciência não é considerada mais importante quando aparece aquele movimento é, com que é a ciência na rua que as universidades fizeram de conversar com as pessoas sobre o, suas pesquisas, etc. Isso deveria acontecer há milênios de anos. Por que a gente fez a universidade ser essa coisa abstrata e surreal tão longe da comunidade? Porque a gente quer seguir um modelo europeu? É só isso. E aí, temos um problema em Moçambique, que é... Ele também segue o modelo europeu, gente. As universidades que foram criadas... Nesses países, claro que tem universidades antes da colonização, como no Mali, e que existem até hoje, mas essas universidades que foram criadas, eu estava na Universidade Pedagógica de Maputo, no campus de Yanguei. É, essas universidades seguem o modelo europeu, sim, elas leem basicamente autores europeus clássicos, infelizmente, porque a gente está seguindo esse padrão que a Europa criou. E aí, se você não segue esse padrão que a Europa cria, você, enfim, você não recebe recurso, então você vai ser é uma resistência, isso é perigoso. É, e aí, quando a gente pensa que nós enfrentamos um status de marginalidade, os intelectuais de Moçambique estão em um outro status, totalmente diferente. Então, qualquer professor universitário é elite em Moçambique, mesmo ganhando bem, não ganhando bem. Mas é considerado elite, muito elite, porque eles estudaram, porque eles desenvolvem pensamento. Não estou dizendo que está certo. Essa coisa de elite também, enfim. Não está certo em nenhum momento. Mas, é, eu estou comparando como nós somos listos aqui e como nós somos vistos lá. E, e aí, o que está que acontecendo nesse momento? É, ah, eu é, assumi uma disciplina na universidade, eu estava dando aula de antropologia para os estudantes, e é interessante pensar que, assim, é, esses estudantes, eles viram de Levistão, viram de Mons a Levistão, que são os maiores clássicos, franceses, antropologia. Quando eu cheguei, e aí eu avisei o departamento, porque eu não ia dar esse tipo de leitura, eu ia dar uma leitura acontentável causa o espanto. eu tô assim, eu tô no continente africano e eu digo que eu vou dar uma literatura africana, causa o espanto, porque o europeu ainda é né? e aí quando eu penso uma ementa que está fazendo uma leitura crítica, se eu dou alguma algum autor europeu clássico é, eu peço uma leitura crítica em comparação a algum autor, a algum antropólogo africano. Então, a gente entra num, num outro lugar, assim. Não estou dizendo que eu estava salvando ninguém, que eu estava mostrando outras literaturas. Eu estou dizendo que eu rompi com um tipo de ciência e eu não acredito nela mais. Eu estou tentando fazer outra coisa na minha vida e eu estou tentando é, unir o que eu acredito com a minha profissão que é ser antropóloga. Enfim, então... E antropologia, para mim, significa muito colonização, então eu preciso fazer uma outra coisa da, da vida que seguir esse modelo de colonização branca. É, então, assim, a universidade, ela está ela tá muito preocupada, assim, com as consequências. A universidade em Moçambique, né? Está muito preocupada com as consequências, está tá discutindo sobre isso, está fazendo publicações sobre isso, por exemplo, a Universidade Pedagógica e a Universidade Eduardo Mondlane tem cadernos de quarentena, já, que são fáceis no acesso, então você entra na página das duas universidades, e você tem professores, sociólogos, enfim, de todas as áreas da história, da pedagogia, da educação, do jornalismo, todos esses professores já estão fazendo análises, publicando, estudando, sobre o impacto do Covid em África, especificamente em Moçambique, que é do lugar desse que eu estou falando, né? É, mas é importante também a gente pensar que esses lugares, eles, eles recebem um tipo diferente de atenção, como as nossas universidades recebem. É, por exemplo, a Universidade Pedagógica, ela pode, é, vamos, digamos que ela é tratada como uma universidade estadual do Mato Grosso, sabe? Qual é o recurso que essa universidade recebe? Enquanto a gente tem uma USP, uma UFRJ, em que tá todo mundo preocupado que eles vão continuar funcionando porque é considerada universidades melhores da América Latina, etc. E tal, A gente está falando de lugares que fazem ciência na periferia. Então, por mais que, por exemplo, o professor Bento Rupia Júnior, esse professor é sociólogo, sociólogo urbano, e ele está ali pesquisando... A... Olha para vocês verem. O professor Rupia está pesquisando as... a influência da mudança climática na economia de Moçambique. Gente, isso é o quê? Tipo, é vanguarda da pesquisa, sabe? Enquanto a gente está pensando ah, o que a gente vai pesquisar, ele está pesquisando como os trabalhadores começam a lidar com as mudanças climáticas, êxodo rural por conta de plantação, que não funciona mais, de chuva, que não acontece. Então, assim, é, enquanto a gente está aqui, é claro que a gente está pesquisando e produzindo também sobre o Covid, mas eu não sei se é tão importante também a gente pesquisar e ficar produzindo insanamente nesse momento, em que a gente nem sabe o que está acontecendo. Mas é, é importante a gente pensar como que a universidade, as universidades em África lidam com as situações... Mas não porque elas acontecem como a pandemia, que causa um caos. Mas como ela já pesquisa coisas é, que são vanguarda. Não é que vanguarda porque estão à frente do tempo, não. Mas porque são coisas que realmente importam. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que enquanto a gente está pensando é, na ontologia do Hegel, eles estão pensando em como transformar a vida, sabe? Enquanto a gente fica pensando, ah, mas tal pensador falou tal coisa e tal fulano pensou outra coisa em cima daquele pensador, uma coisa abstrata, surreal, lá, lá, lá, eles estão pensando em pesquisas que fazem sentido para a vida. Enquanto nós, como universidades, não pensarmos pesquisas que fazem sentido em nossas vidas, a gente vai continuar nessa luta diária que é tentar provar para as pessoas que a universidade é importante. Gostei. Muito bem. Bom, eh, vamos lá. A Mariana. Mariana Melo. Boa noite, Mariana. Ela falou o seguinte, ó, a regra do teto de gastos que estabelece limites para o crescimento do gasto federal pode impor perdas de 9,46 bilhões na área de saúde em 2020. Então, está falando que pode deve ser a emenda constitucional 95, né? Que retirou é, o financiamento da saúde e educação. A política em Moçambique é diferente desse absurdo implantado aqui no Brasil? Então, é, infelizmente, essa informação eu não tenho. Mas a informação que eu tenho é que... É, um dos ministros, o ministro da saúde, é, que o ministro da saúde é um médico em Moçambique, então é importante a gente falar essas coisas também, né? Quem tem capacidade e competência para cuidar de cada caso, né? de cada área. É. O, é, a, a Mirim do Thiago, o nome dele. O Amirindo Tiago Thiago, é, ele fez um pedido para a ONU, de 27 milhões para Moçambique para comprar material médico e teste de teste rápido de coronavírus e luva, máscara, álcool em gel essas coisas. A ONU disse que daria, é até engraçado, 15 milhões para o continente inteiro. Então assim, gente. Eu não preciso dizer mais nada, sabe? Assim, eu não preciso dizer mais nada. A gente vê que existe um alinhamento político, uma, um caminho político que a ONU, que deveria ser o lugar que se importa, que se preocupa, etc. e tal, toma esse tipo de decisão. Então. É isso. Bom, nunca foi, né? A gente sabe, né? Nós sabemos que nunca foi Deixa eu ver mais aqui é, O Pedro Paulo Medeiros Fala boa noite Boa noite Pedro, Paulo Tulé chegando agora O Tulé falou chegando agora é, Correria Mas estou aqui Boa noite mulheres, boa noite Tulé A gente agradece aí a participação de vocês Deixa eu ver se tem mais alguém Mais comentários aqui Pessoal que está nos acompanhando Adrianinha nos acompanha aqui em todas as nossas lives. Obrigada, Adrianinha, mais uma vez, por estar aqui conosco. O Elias, olá, galera, boa noite a todos. Olá, Elias, boa noite. O Elias é o, é o diretor financeiro do Campo viu, gente? Se os aposentados da prefeitura ficarem sem salário, ó, pode falar com o Elias, viu? Vocês já viram ele aqui, ele está aqui na nossa live. <risos> acessa lá e pede salário para o porque o prefeito está querendo dizer que não vai ter dinheiro, né, então vamos lá, vamos aproveitar aqui é... deixa eu ver mais, bom temos algumas pessoas aqui que, que, que acompanharam ali da Mariana, do Lé, Nanda Benedito, a Milena Nominato Mariana, Pedro enfim acho que as perguntas aqui meio que hein, que se esgotaram uhum. eu acho que foi bastante importante quando você traz essas questões para nós, né, assim, tanto do a, a, a escolha que a Universidade de, de Moçambique faz, né? A, o que eles entendem realmente como... Ah, você, você teve alguma... Eu lembrei que, tava, que, tava, que a gente estava esquecendo. Você teve alguma informação sobre essa questão dos testes com pessoas lá na na África alguma coisa assim chegou isso lá alguma alguma dessa informação esse pedido então o teste em Smith eles eram estudos e eu estava fazendo testes só com quem apresentava estamos avançados e aí essas pessoas que mas, assim, já, por exemplo, o, pre o prefeito, de, de, de, ai, o prefeito de, do Conselho Popular de Maputo, que é assim que ele chamou, é o presidente do Conselho Popular de Maputo, é assim que ele chamou o prefeito, é, ele chegou de, da Inglaterra com sintomas já. Então, ele já chegou, já fez o teste no aeroporto e ele já foi levado para isolamento social total. E ele foi curado. E assim, né, gente? É, mesmo... Eu, eu acho que é um problema que acontece lá, acontece aqui também, que é a subnotificação ou a não realização dos testes. Então, se aqui nós temos... Eu não sei o número exato. Eu estou fazendo um, um chute aqui. Se, por exemplo, nós temos 40 mil casos, provavelmente a gente tem 90 mil. É sério. Porque só faz teste... Em pessoas que já estão em estado avançado da doença. Assim como estava acontecendo em Moçambique também. Porque não tem teste para todo mundo. É isso. Não tem teste para todo mundo? Não tem no Brasil? Tem nem. Então, isso é problemático. E aí, no ponto que que foi da Etiópia Airlines, eu vou contar por que eu estou citando ela aqui. Que a Etiópia é uma empresa da Etiópia, com sede em Addis Abeba. E ela era a única empresa que estava fazendo voos no continente africano e asiático para o Brasil e para qualquer outro lugar do mundo. E aí, é, no avião que eu vim, as minhas malas não foram embarcadas no avião. Então, elas ficaram em Maputo. Minhas malas chegaram uma semana depois que eu cheguei no Brasil. Por que, é que minhas, malas, minhas malas ficaram? Porque... É, Nesse voo, tinha equipamentos como respiradores, máscaras e luvas no avião. Então, não cabia nenhuma, equipa nenhuma mala, não, não cabia bagagem. Vieram 20 passageiros só e o resto era tudo equipamento médico. Inclusive, o é, governador do Maranhão, que está sendo processado pelo, pelo tal presidente do, da República do Brasil... Que comprou respiradores para salvar a população, é, provavelmente veio nesse voo que, passou, que veio de China a de São Paulo. Tá, é, eu acho. Eu acho, acho importante que você fala, né, da questão da subnotificação da falta de teste, que a gente sabe que vai ter, está tendo em vários países, enfim. Mas você fala de, de elementos de coisas que foram feitas lá, que não foram feitos aqui. Né? Então, por exemplo, quando você falou assim, ah, a pessoa chegou de fora e já ficou em isolamento social, já ficou isolado, já ficou, né, coisas que não aconteceu aqui com ninguém, assim, não teve essa preocupação das autoridades em fazer isso aqui, né. Enfim, é, é, por mais que a gente, ninguém está querendo romantizar a África, ninguém está querendo, né, não é isso, mas assim, a gente está vendo que as medidas ali que foram tomadas foram mil vezes... É, direcionadas de forma melhor, coordenadas de forma melhor, do que as que estão sendo tomadas aqui, né? Eu acho que isso vale a pena é a, gente, a gente destacar. Então, assim, aí, muitas vezes, isso fica muito relativo, essa questão do, da questão econômica, né? Porque é se, você, se você pode se utilizar de medidas né, que, que possam fazer com que a gente possa atravessar esse período de forma é um pouco melhor, Aí não, aí não vai justificar pânico, não vai justificar nada agora. Se você não tem nada disso, além de não ter né, os, os recursos, o tal do respirador, os testes, né? A, e, e que tenha subnotificações. Além de você ter tudo isso muito ruim. Não tem medidas como essa, como aconteceu logo de início. Né? Tem uma discussão sobre lockdown, né, tem pessoal que fala, ah, nem sou autoridade. É claro que é, tem, tem essa discussão, mas enfim, a gente não vai entrar nessa essa coisa agora, mas teve medidas que foram é, efetivamente né, aplicadas ali e que justificam para nós o número que se está lá, né? que, Exato. que, que apresenta. Né? Você falou Sim. sobre a questão da, da dengue. Hoje eu escutei o prefeito de Campinas falar que Campinas está com mais de 1.700 é, casos confirmados de dengue. Né? E aí, no início pandemia Exatamente Então, quer dizer, nós, é isso Bom, mas enfim, eu acho que a gente está indo aqui para os finalmente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí Tem mais alguma coisa pessoal para eu falar Alguém entrou com alguma questão a mais? Não, porque às vezes a gente esquece, o pessoal fica bravo Porque a gente não fala as perguntas Mas acho bem. que a gente conseguiu é, acompanhar tudo aqui se você quiser fazer uma fala final, Jordana, acho que seria bastante importante para ajudar aqui a gente a, a sintetizar todas essas informações que você traz, para a gente poder fazer a síntese mesmo disso, enfim. Então, é, o que eu queria dizer é que, nesse momento, o mais importante é, se você se importa com o que acontece em África, você tem que buscar por isso. E aí não é só nesse caso, você tem que buscar por, pelo conhecimento de África. Se você for preto, você precisa buscar pelo conhecimento que é seu, que é seu, é, é nossa herança. Ninguém vai te dar isso, ninguém vai te entregar, nenhum branco vai chegar e falar, ah, então, vem aqui, tem uma filosofia que é médica. Lê aqui para você conhecer um pouco mais da sua história. Não vai acontecer isso. Assim como também a gente não vai saber como Moçambique está enfrentando uma pandemia, seja de malária, uhum. seja de dengue, de qualquer coisa, sabe? A gente não vai saber onde fica Guiné-Bissau, a gente não vai saber onde fica Cabo Verde, a gente não vai saber é, que a maior frota do continente africano fica na Etiópia, de, a frota de avião. Por que, que a gente não vai saber? Porque não interessa para o branco, para o capitalismo, nos contar a nossa história. Se conta a nossa história para a gente, a gente se fortalece. E para a eugenia branca, o povo preto forte significa uma eugenia branca fraca, uma supremacia branca fraca. Então é muito importante a gente pensar nisso. E aí, assim, é claro que a gente, talvez a gente não possa fazer coisas diretamente por África pelos países mas a gente pode fazer alguma coisa a gente pode fazer alguma coisa é o que, que a gente pode fazer por exemplo se você conhece algum estudante africano que é, tá aqui no Brasil conversa com ele pergunta como a família dele tá porque em Moçambique por exemplo o comércio informal é a grande é, movedora da economia a grande roda que move a economia daquele país então, se, por exemplo, a gente faz lockdown em Moçambique, <risos> é, essas pessoas vão ficar sem trabalhar muito tempo. Essas pessoas não vão ter o que comer. Se você conhece um estudante africano, de qualquer país, você chega para ele e pergunta, como é que a sua família está? E a família dele não é só a esposa ou pai e mãe. O conceito de família é muito abrangente, né? Então, e se ele falar, não, não está bem? Pergunta o que você pode fazer. E aí, por que eu estou falando isso? Para você perguntar. Porque todo mundo tem, principalmente... Eu sei, isso é uma coisa muito de branco, que é a coisa de salvar os lugares, né? Mas isso foi colocado dentro da nossa cabeça também, que a gente precisa salvar lugares pobres, como, ah, eu quero fazer um projeto social na favela. Ah, eu quero mandar cesta básica para África. Gente, às vezes, não é... É, arroz, que essas pessoas precisam porque elas plantam, sabe? Às vezes elas precisam de caderno, às vezes elas precisam de transporte público. E aí, o seu... É, a, a, o seu o seu dinheiro de Salvador não vai ajudar, porque só ajuda quando realmente faz diferença. Pergunta para essa pessoa. É, você tem algum amigo que conhece africanos de qualquer lugar do continente, pergunta para essa pessoa. Todos os africanos que eu conheço, que moram no Brasil, ajudam suas famílias, de alguma forma, que as famílias que ficaram no continente. Pergunta como é que ajuda. Então, como é que a gente ajuda se a gente não sabe do que eles precisam? Eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é procurar conhecimento. Conhecimento que é seu. Eu não vou ficar... Não tô dizendo que não é para ler. Mas eu, não tô, eu tô dizendo que não é para ficar obcecado lendo Moe's, levestros Hegel, Hannah Arendt. Ok, lê. Vocês, a gente precisa ler, eu leio isso também. Mas por que, que vocês não leiam Crumar? Por que, que vocês não leiam Eduardo Mundlani? Por que, que vocês não leem Samora Machel? Sabe? São pessoas que arquitetaram Civilizações, arquitetaram estados, nações enormes, pensando na civilização na civilização negra e como é, construir com respeito uma civilização pensando nas diferenças. Velho é filósofo africano, velho é cientista político africano, pelo amor de Deus. Vocês não conhecem ninguém? Sabe? Lê um texto, lê, por exemplo. Você vai ler Carlos Moore, que é cubano, é preto. E aí, lá no final do livro dele, vai ter uma lista gigantesca de outros autores pretos. E uma hora você vai chegar no continente. E quando você tomar posse desse conhecimento que é herança sua, gente, o mundo muda, sabe? O mundo vai mudar. E a gente não vai mudar o mundo se a gente esperar que o branco nos ajude. A gente tem que fazer por nós mesmos. Como é que a gente constrói uma autonomia do povo preto? Se a gente sempre está pensando a partir do branco. Vamos começar a mudar isso. E aí, como que a gente muda isso? Primeira coisa, não existe uma régua para medir o que acontece em África. Porque se essa régua que você está usando, você tirou da mídia, do socialismo, do capitalismo, ela é branca. Essa régua não está medindo direito o continente africano. Ela não está medindo direito o seu povo. Então, está errado. É, enfim, esse conceito de errado certo também pode ser problemático, mas enfim, eu vou falar que está errado. Então, assim, é, busca conhecimento. Pensar como que a gente quebra esse padrão racista, que o racismo... É, o que eu tava, Conversei muito com os estudantes na universidade pedagógica, é como que a gente constrói... Uma ideia que quebre com racismo internacional mundial. É isso. Até as outras minorias, como os, os asiáticos, são racistas, são antinegros. Anti então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? E aí, se a gente está agora num estado de caos total, pandemia, em que existe uma política de genocídio, é, do povo, já existia uma política de genocídio do povo preto, agora existe uma política de genocídio dos pobres e até os brancos também, então a gente começa a pensar como é que a África lida com esses casos, né? Então, será que existe uma política de genocídio das populações em África? Será que esses governantes veem as pessoas morrerem e não fazem nada? Será que os nossos governantes fazem alguma coisa quando eles nos vêm morrendo? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar é, como é que a gente está fazendo essas medidas e essas análises e avaliações, enfim. Jordana, valeu muito, valeu mesmo. É, as suas palavras, a gente pode até... Tem alguma alguma divergência, mas o ponto de vista geral, a gente tem bastante acordo, né? Principalmente quando a gente vê, você falou muito bem, assim, bateu o fundo em mim quando você falou sobre essa questão da solidariedade, né? Assim, o, que, o que é de fato solidariedade, ou, ou eu estou fazendo um afago aos meus valores cristãos morais, né? Dando uma cesta básica, né? O que, que é de fato, né? Eu estou de fato sendo uhum. solidária, entendendo que aquela pessoa é um, é um sujeito de direito ou eu estou né, apenas fazendo um, um afago aí, querendo acalmar os, os, os meus valores né, do que eu estou vendo ali na minha frente, mas enfim é, eu Sim. agradeço bastante uhum. a sua disponibilidade de estar tá aqui conversando conosco de trazer essas informações, a Wanda Conte está tá batendo palminha para nós, obrigada Wanda, obrigada é, a Adriana Neves também, é uma graça, todas as lives, a Adriana nos acompanha, faz questões, enfim, a Adriana é enfermeira da saúde, está sempre aqui com a gente, está me acompanhando, e acompanhando os temas, porque são temas né, que interessam muito o pessoal. E foi muito bacana conversar com você, é, porque você traz essa crítica, né, essa crítica de como a gente olha a África, do olhar que aqui, aqui, nós aqui, né, olhamos a África com todos os nossos valores, burgueses, cristãos, enfim, né? com, com todo esse, esse padrão aí de valores que faz com que a gente tenha, tenha esse olhar. E, a, e as informações que você nos traz, ela quebra isso, né? Ela coloca isso é, em dúvida, né? É assim mesmo, é isso mesmo, né? E várias pessoas estavam sempre perguntando, gente, a gente não recebe notícia da África, como é que está a África, né? Enfim. E deu para a gente entender um pouco é, as questões que você traz aí, até por conta do seu trabalho, da sua pesquisa. A gente agradece bastante, tá bom? É, eu, a gente já vai indo para os finalmente aqui. Uhum. Quero agradecer todo mundo que acompanhou essa live. Quero agradecer também quem ajudou que essa live acontecesse. Agradecer a Fabi Gonçalves, que é nossa produtora, mulher preta como eu. Ela não está aqui agora, mas a Mariana está tá agradecendo aqui. Obrigada, Jordane vida Obrigada, Mari. A Mari também. É a nossa assídua aqui. Agradecer a Fabiana Gonçalves. Agradecer o Adriano Bueno também, que hoje coordenou os trabalhos aqui de transmissão. Obrigada, Adriana. Agradecer Daniel Pires, que também sempre é o nosso compartilhador, né? um, um dos compartilhadores nossos aqui. É, agradecer a Paula, a Viana, que sempre ajuda a gente com as artes, né? E agradecer especialmente, um agradecimento especial à Jordana, que teve toda essa disponibilidade de parar um, um tempinho e conversar com a gente. Obrigada, Jordana, obrigada todos todos a todas e todos que acompanharam, e espero vocês na, no nosso próximo Guia Entrevista, que é terça-feira que vem. Antes da terça, a gente tem o Altas Rodas com Vida, que vai ser no sábado, tá? Mas o guia da entrevista, novamente, vai ser na próxima quarta. Olha só, eu tô, tô ficando louca. Na próxima quarta, não terça, tá? Na próxima quarta, a gente vai ter a presença de uma juíza é, da, da, da, da quarta região, uma, uma, juíza, uma juíza do trabalho da quarta região, que fica, na, fica no Rio Grande do Sul. Ela vai vir falar sobre as perdas de direito que a classe trabalhadora, que a população pobre tem sofrido já já há algum tempo e agora aprofundou agora nesse período de pandemia, OK? Então é isso, pessoal. Obrigada, obrigada Jordana e boa noite a todas e todos. Boa noite.